Oi, pessoas! Olá! Eu sou Lívia Leite, esse é o Isso Não Cai na Prova e essa é... Renata Leite. Gente, a Renata, ela é, se você já assistiu outros vídeos aqui, você sabe que a gente está dando continuidade aqui à gravação, vamos fazer outro vídeo, tá? A gente vai falar só sobre outro assunto. Mas se você está chegando aqui agora, tem muitos vídeos... Primeiro, seja bem-vindo. Tem muitos vídeos para você acompanhar o conteúdo aqui. Eu ia falar que a Renata, ela tá assim, ó. Por causa do sol. Sim. Tá? Ela pediu pra gravar de, de óculos escuro, mas assim, achei muito. Tem problemas com claridade. É, ela tem problemas com claridade. Então, Não achei é estranho. Não ela não tá chorando, bravo, tá, gente? E nem tá com raiva. É só porque tá muito claro e tá incomodando. E não ia ficar legal ela usando óculos. Quer dizer, pode ser que ficasse, mas. Acho que ia ficar super. <risos> mas eu não, não a deixei usar óculos. Se ela chorar, não fui eu. No outro vídeo, a gente estava comentando que íamos gravar esse vídeo para que a Renata falasse um pouco sobre como é fazer engenharia ambiental. Né? Então, como foi a escolha do curso? Era o que tu sonhava fazer? Tu escolheu porque, meu Deus, estou realizada no momento em que fez a escolha. Como foi esse processo de escolha? Não. Eu... A maioria das <risos> respostas, eu acho que é não. Eu, eu queria fazer biologia. Eu era, meu sonho era ser biólogo, era ser o Richard Rasmussen. Pra quem não sabe, é aquele cara que fica pegando os animais assim na TV. Só que sem a parte da TV, sem um glamour da TV. Era só estar lá no meio do mato mesmo, estudando o comportamento dos animais. Será que ele ainda está na TV? Eu não sei. Ah, tá, Tá, mas é no canal fechado. Ah. Meu sonho era esse. Era fazer isso, ficar no meio do mato, olhando de 50 anos, um mesmo bicho pra estudar o comportamento dele. Desde os meus 13 anos, mais ou menos. Mas aí, quando foi no terceiro ano, surgiu aquele negócio, né, porque todo mundo fica com aquela coisa assim em cima da, quando a gente tá no terceiro ano, e aí a faculdade, o curso, o curso, o curso, que a gente começa a ter dúvidas sobre o que a gente quer. E aí eu pensei em psicologia, <risos> psicologia e pensei em engenharia ambiental, porque eu fazia ensino médio no IF e lá tinha entrado um curso no, no meu, quando eu estava no segundo ano, entrou o curso de engenharia ambiental. E aí eu pensei, nele, não tem ambiental e tal, eu sempre, eu sempre, desde criança eu gostei de coisas voltadas para o meu ambiente, sempre, sempre, sempre. E aí eu pensei, ah, pode ser, mas eu não conhecia direito, assim, eu não sabia que, por exemplo, é ah, uma grade curricular e tal, não sabia que eu poderia parar para olhar isso para saber como seria o curso. Mas aí eu fiz o Enem. E botei no Sisu lá, botei. E, assim, não necessariamente se você tivesse visto a grade, você entenderia é, o que é que você entrou. Provavelmente é estudar, eu não entenderia. Tem lá né? operações unitárias. Até hoje eu meio que não sei muito bem o que, é. que significa operações unitárias. Eu sei o que, é que tem na cadeira, mas esse nome eu não sei porquê. Mas e aí eu coloquei e eu fiz na época na UFPB, eu acho que hoje em dia é Enem, mas na época ainda era vestibular. O tradicional, seletivo, né? É, o tradicional. E aí eu fiz também, só que quando foi na última fase, eram três fases lá. Você faz a fase primeiro, segundo e terceiro ano. A última fase, eu, verdade, eu nem sei se tu sabe disso, mas eu não olhei o resultado. Então eu não sei se eu passei até hoje, eu precisava de uma nota bem baixa para passar. Eu realmente não sei disso, por que é que tu não olhou o resultado? <risos> Porque eu desisti de fazer biologia em cima da hora, assim, decidi fazer engenharia ambiental. Já tinha e... passado, né? Já sabia hum, que tinha passado? Não, não sabia. Na verdade eu passei o um dia chorando achando que eu não tinha passado. Isso eu lembro. Pois é. E biologia foi porque, eu não sei por que exatamente, mas eu realmente existi mesmo. E aí, é, eu não olhei, eu precisava de uma nota bem baixa, assim, porque eles iam somando as notas, né? Primeiro ano, segundo ah, ano... Ah, eu falei processo seletivo, mas é processo seletivo, porque todos são, só que é seriado, né? É, Aquele que é, ano a ano. é todo dividido. No segundo ano eu fiz o primeiro e o segundo, e aí como foi uma nota relativamente boa, eu precisava de uma nota baixa no terceiro. E aí eu achava que dava pra passar com a prova que eu fiz, porque eu fiz uma boa prova. Mas eu não olhei o resultado. Então, até hoje eu não FB. sei se eu passei. Poderia ser uma bióloga formada pela Federal da Paraíba? Sim. Poderia. Significa alguma coisa? Não sei. Não sabemos. Não sabemos. Nada contra nossa irmã, que é bióloga na UFPB. <risos> UFPB. Seriam, eu teria duas <risos> irmãs formadas na UFPB? Teria. Mas então. E aí foi isso. Eu deixei de fazer engenharia mental. Quando eu fui para o terceiro semestre, eu tranquei. E disse, quero fazer biologia. Aí eu fui para Fortaleza... Ainda bem que eu não sabia que eu não tinha lido, porque senão eu tinha... <risos> eu fui para Fortaleza e aí eu ia fazer o da US, na verdade, né, estadual. E aí lá eu fiquei estudando, fazendo curso de línguas e tal, aproveitando o tempo, enquanto eu estudava o vestibular. Mas aí houveram uns... nós tivemos uns problemas e eu tive que voltar para casa e não pude fazer a prova lá e acabei problemas voltando para engenharia né? ambiental problemas, dinheiro. É isso. Eu acho importante a gente falar, assim, sobre esse processo, porque a escolha da universidade é algo muito... Muito particular, eu acho, assim. Na verdade, tem várias variáveis. Por exemplo, você falou que ah, porque entrou no, no lugar onde eu estava fazendo ensino médio. E aí você tomou consciência, podia nunca ter feito engenharia ambiental simplesmente pelo fato de você não saber que existia engenharia ambiental. tanto que tem gente que até hoje o curso já tem quantos anos? Entrou em 2009, vai fazer 10 anos. E tem gente que não sabe, tem engenharia ambiental aqui. É. Então, assim, isso é, é um fator que ajuda na, na decisão, mas também, por exemplo, a verba. Né, a grana, quando ela tentou ir para ficar lá em Fortaleza e tudo, não, não dava. Então ela tinha que voltar para cá. E aí, vai fazer o quê? Volta, ué, acontece. Né? A gente tem um vídeo aqui com o João, inclusive, que é o Desistir é Preciso. Tem hora que você precisa desistir. Eu vou deixar depois o link aqui embaixo desse vídeo com o João, se você não assistiu ainda. Mas e aí, Renato Depois tu voltou e voltou a fazer engenharia, né? Voltei a fazer engenharia. E aí, eu tinha essa dificuldade direto né, da engenharia, porque eu não sabia exatamente o que, que eu queria. Porque, como eu gostava muito da área ambiental, eu gostava de tudo. Só não gostava muito de afluentes, famoso esgoto, não gostava de água E não gostava, incrível de, por incrível que pareça, de resíduos. Eu fui realmente gostar de resíduos e descobri que eu queria trabalhar com isso no último semestre. E porque eu decidi ficar um semestre mais na faculdade? Porque eu já estava fazendo o meu TCC, em unidade de conservação, outra coisa bem distante. Outra e área, aí, possível área de atuação da engenharia, é? Eu tava isso, eu tava no meu último semestre e aí eu digo, não, vou ficar mais um semestre e fazer o TCC na área de resíduos e fazer esse estágio nessa empresa. E aí eu fiquei mais um semestre só com esse TCC na área de resíduos e estagiando nessa empresa. E aí é que eu descobri que eu realmente queria resíduos. É, e aí que você apaixonou. Mas tem tudo uma questão também de oportunidade, né? Talvez em outra situação você não pudesse terminar e tinha fazer naquele semestre, acabou, não dava para esticar mais um semestre. Sim. E também na decisão, né, de você pensar porque é meio chato você pensar que você poderia ter terminado e aí tentar arrumar um emprego, ou fazer um mestrado e não, você vai ficar mais um semestre na faculdade, aguentando aquilo tudo. E durante o, o, a própria faculdade, assim, quais são os cursos que você tem, assim, não os cursos, mas as grandes áreas que você tem na engenharia? Dentro ambiental. Da engenharia ambiental. A gente tem a área de resíduos, a gente tem a área de efluentes, a gente tem a área de, de gestão no geral, que é a questão de licenciamento, de sistema de gestão ambiental, tem a área de é, microbiologia. Essas são as, que, então, assim, as, áreas as principais áreas mais. no teu curso? Nesse que isso. tu fez aqui. Não necessariamente qualquer não, engenharia... Aqui ele é mais focado para efluentes, na verdade. É. Mas essa é dentro de qualquer engenharia ambiental. É. Se você lembrar o, o quinto agora, que também não é obrigado você lembrar o quinto. Tem mais se você lembrar, dois você que eu fala. tô lembrando agora. Pronto. Mas assim, o, o, o, eu acho que esse detalhe é essa importante a parte dizer. de georreferenciamento também, que geralmente é mais para quem faz topografia e tal. Mas o engenheiro ambiental também pode trabalhar com isso. Ah, inclusive tem áreas que o engenheiro ambiental pode trabalhar que, que outras engenharias também podem, né? Sim. Principalmente a engenharia civil, né? Ela, ela como é a, a digamos assim, a engenharia mãe, né? As outras engenharias saíram dela. Então, a maioria do engenheiro civil também pode trabalhar, mas também tem áreas ali dentro da engenharia ambiental que, que dá para você fazer um outra engenharia e trabalhar com isso. É, tipo, dá, os dois podem assinar um, proje, um mesmo projeto, por exemplo? Sim. Ou pela menos exemplo, parte de um projeto? O engenheiro ambiental, isso a maioria acha que é só engenheiro civil, mas o engenheiro ambiental, por exemplo, ele pode projetar Ele pode projetar estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto. E o engenheiro civil também. Os dois podem fazer isso. Por conta das disciplinas que são comuns, é isso? Isso. Que a gente paga a parte de projetos, mas também a parte de tratamento. Então, que por exemplo, o engenheiro civil já não faz essa parte. Então, a questão do tratamento, quem cuida é o engenheiro ambiental. Ou o sanitarista também. Uhum. É, eu, isso é outra coisa também que eu acho importante a gente comentar, em especial quando você fala, por exemplo, das grandes engenharias, porque tem uma hora que elas conversam, tipo, tem um, ah, mas é só o engenheiro civil que pode fazer, mas é só o engenheiro ambiental que pode fazer, e a gente ter essa consciência de o que que posso fazer nessa área, seja eu a pessoa que ainda está escolhendo a, a faculdade, ou eu uma pessoa que está contratando esses engenheiros e saber que o engenheiro ambiental faz isso, para poder saber o, o profissional adequado também para contratar, ou eu, a pessoa que já está lá dentro da engenharia, mas que sabe, que precisa saber até onde ela pode caminhar, né? Dentro da própria engenharia. Toda essa parte que viu um engenheiro podia fazer, até mesmo um gestor ambiental também, tranquilo, faria aquilo. Mas lá a vaga só podia colocar se você fosse engenheiro civil, se você fosse a construção civil ou se você fosse de recursos humanos. Mas o engenheiro ambiental não podia, o engenheiro sanitarista não podia, o tecnólogo de saneamento não podia, o gestor ambiental não podia. Sendo que é completamente voltado para essas áreas. Então, às vezes, a empresa também tem essas dificuldades de conhecer os novos cursos que entram no mercado. Porque é considerado ainda um curso novo em engenharia ambiental no uhum. Brasil. Então, não vê esses cursos novos, tem essa dificuldade de ver. E aí, chama para o mercado pessoas que, não é que não estejam capacitadas, mas outras pessoas que poderiam estar bem mais capacitadas para isso. Que são ainda mais especialistas, isso. né? Que, que dominariam... Tudo, nesse caso dessa descrição que você falou, era claramente um perfil de um engenheiro ambiental. Os outros, eles estão ali, as ciências ou as engenharias deles estão encostando, mas não são Sim. a de engenharia ambiental. E é justamente por isso que eu quis trazer esse vídeo, porque eu acho que é uma forma da gente também divulgar a própria área, né? Divulgar quais são os profissionais. Divulgar quais são os profissionais, divulgar quais são é, é, as especialidades que esse profissional pode fazer para que a gente tome consciência e também comece a né, divulgar e trabalhar vagas para os profissionais corretos. né gente contratar pessoas corretas para as, para as áreas corretas e exercer os nossos papéis onde a gente tem especialidade, poder exercer esses papéis. Eu acho que é uma forma também de, de divulgação do próprio trabalho. Né, da própria da área, da própria engenharia como um todo. Então, eu acho importante a gente conhecer um pouco mais né, o que, que faz o um engenheiro, não só para fazer uma faculdade, mas para, de fato, saber quando que eu posso chamar um engenheiro ambiental para trabalhar comigo ou quando eu posso tirar dúvidas com o engenheiro ambiental. E se tem amigo engenheiro ambiental, quando que eu posso pedir um trabalho de graça para ele. né, Porque tem isso também, quando é amigo, a gente pede os trabalho de graça. né? É, e só uma informação que eu queria acrescentar sobre o curso, porque assim teve até um colega meu que disse assim ah de todas as engenharias a engenharia ambiental é mais fácil aí eu disse para ele concordo aí eu disse concordo para mim foi super fácil agora provavelmente para você não seria porque assim o curso da engenharia ambiental ele é muito misturado tanto ele não é só cálculo mas ele ele mistura muito cálculo com a parte de leitura e eu gosto dos dois eu não tenho paciência para estar só na parte de leitura nem paciência para estar só com cálculo então para mim foi fácil por isso e ele envolve muito essas coisas. É por isso que é considerado uma engenharia mais fácil, porque é considerado uma engenharia meio que de humanas, por ser voltada para a área ambiental. Entendo. Para algumas pessoas a área de humanas é muito fácil. Vem fazer! Mas enfim, eu acho que a Renata deixou bastante claro assim. É fácil para ela porque é uma coisa que ela gosta de fazer. Certamente seria difícil para quem, por exemplo, só quer ficar com a área de, de cálculo, né? Quando a gente gosta, certamente fica bem mais fácil, né? Bom. Se você tem alguma dúvida ainda sobre engenharia ambiental, se você quer perguntar mais coisas sobre a engenharia ambiental, até eu já aprendi um bocado de coisa, apesar de estar, estar com a Renata, ver ela trabalhando e tudo, é, tem muita coisa que a gente sempre tem que conhecer, eu aprendi muita coisa também com esse vídeo, então se você tem mais dúvidas, se você quer perguntar mais coisas ou quer inclusive sugerir né, pessoas ou áreas para a gente tirar dúvida, sugere aqui, que eu não vou garantir que a gente vai trazer, porque eu não sei se a gente tem amigos suficientes para isso. Né? Sim. Se você, por exemplo, pedir, ah, traz alguém da oceanografia. Eu não sei se eu tenho um amigo que eu fez. Eu conheço, mas eu não chamaria. Ai, que horror. <risos> Enfim, a gente vai ver se a gente é amigo e se a gente consegue chamar essa pessoa para falar sobre a área. Então, comenta aqui, né, que área você quer, se você quer saber mais sobre a engenharia ambiental também. Eita, sobre a engenharia ambiental também. Comenta aqui. Pessoas, eu sei que eu disse que a gente ia embora, mas detalhe importante, um errado. É né? A gente não quis colocar lá no meio para não gravar, deixa do jeito tá. Né, espontâneo, do jeito que estava. A Renata tinha comentado sobre as áreas da engenharia ambiental, as grandes áreas, as grandes áreas e aí ela lembrou, depois da, da outra, foi relembrar, e eu acho importante a gente dizer qual é, então fala aí, Renata. Tem a parte de controle de poluição, geral, água, ar, é, solo, geoprocessamento, é isso que eu estava tentando lembrar, aquele último, é, planejamento de gestão ambiental, recuperação de áreas degradadas, que envolve... Pode envolver também, por exemplo, unidade de conservação. Como que eu era dei. o que tu tava pesquisando no final do ACC. Recursos hídricos e o de saneamento, que saneamento envolve fluentes, resíduos, etc. Que é a área que hoje você está. Sim. É, então é a, saneamento, aí dentro do saneamento está na área de, na área de resíduos, resíduos sólidos. Na área de resíduos e dentro da área de resíduos, na área de resíduos sólidos, é isso? isso. Bom, era para esclarecer mesmo e deixar aí qualquer dúvida as grandes áreas da engenharia ambiental. Se ficou ainda a dúvida, já sabe, pergunta. Agora sim, beijo, tchau!